Se o cara esquentar a cabeça, bate de novo. Bate de novo. E tem uma punição rigorosa para isso, governo? Tem. O cara que agrediu a mulher? Tem a lei Maria da Penha. A legislação, felizmente, é rigorosa. E a legislação federal é rigorosa. A penalidade é, é, é, é dura à altura da agressão. Não era assim. Depois da lei Maria da Penha, daquela deputada, que é portadora de deficiência, até... Era teve uma entrevista dela outro dia no, no Fantástico, eu assisti, não sei se tem 30 anos ou 20 anos exatamente, da lei Maria da Penha, ou é 20 ou 30 anos, posso estar enganado, e ela deu uma boa entrevista falando sobre isso, ela já não é mais parlamentar, está na cadeirinha de rodas, mas foi graças a ela, a, a lei que ela propôs ao Congresso, que foi aprovado, que dá proteção uh, às mulheres contra a agressão e penaliza o agressor. Já salvou muitas mulheres também, né? Com, Com certeza, Com certeza.